O Pai, o Criador, nos fez perfeitos. A alma pura sempre será alma pura, perfeita, com o seu brilho natural. Temos essa nossa centelha divina que brilha naturalmente. Temos uma farmácia natural interna que movimenta esse brilho. Mas a sua pergunta é... Como que eu posso despertar esse brilho, manter esse brilho? Como que eu posso entrar em contato com essa natureza para que eu sinta mais a vida, para que realmente os meus conflitos emocionais, as dificuldades, qualquer que seja, elas desapareçam? Ou que minimizem, por favor? Brilho pessoal, centelha divina. Alma pura é uma realidade. Só que existe um mecanismo da qual nós temos que entender de como proceder durante a nossa caminhada para mantermos esse brilho pessoal. O que fazer? Como fazer? É possível fazer. Lembre-se, o Pai nos fez seres espirituais para brilhar. Hoje à noite, às 20 horas, nós vamos conversar sobre como manter, é, como é possível esse brilho pessoal. No Instagram, no Youtube, no Face, hoje à noite, às 20 horas. Um grande abraço, Convide seus amigos e amigas, tá bom? Um grande abraço, Namaskar e até hoje à noite.